Galera, no começo do mês de setembro, a terceira ponte, que é a principal ligação entre duas das maiores cidades aqui do estado, ficou parada por mais de 7 horas. Isso travou a cidade toda, deu um nó no trânsito e tudo isso, mas você deve estar se perguntando, o que, é que isso tem a ver com o tema do nosso vídeo de hoje? Bom, ela ficou parada todo esse tempo porque lá em cima alguém tentava tirar a própria vida. Galera, setembro é o mês onde tradicionalmente acontecem várias ações de prevenção e atenção ao suicídio e justamente por isso a gente resolveu falar sobre dois temas e vamos juntar eles nesse vídeo. O primeiro dos temas é justamente o suicídio e prevenções a essa ação, e o segundo é a empatia, que faltou pra muita gente que estava envolvida em um dos nós do trânsito que aconteceu por causa do acidente que a gente narrou no começo do vídeo. Como espíritas, a gente sabe que o suicídio é um atentado contra a própria encarnação, contra a própria vida. Mas essa ação ainda acontece com uma frequência assustadoramente alta no mundo todo. Segundo o CBB, que é o Centro de Valorização da Vida, por dia morrem 32 brasileiros em virtude do suicídio. E por ano, no mundo, são quase um milhão de pessoas. A gente sabe que o suicídio não resolve as nossas angústias da vida e nem uma saída viável para nada. Mas isso é um assunto para outro vídeo. A prevenção ao suicídio pode se dar de diversas maneiras, mas a atenção ao outro é a principal forma de evitar que se chegue a isso. A ajuda muitas vezes pode ser dada por nós mesmos, quando a gente presta atenção na pessoa, nos seus comportamentos e de fato ficando atento aos sinais que ela pode estar demonstrando. Quando a gente se coloca como um ponto de auxílio, a gente pode estar ajudando muito. Além disso, esse comportamento já foi ensinado pra gente há mais de dois mil anos. Se mesmo assim você não conseguir ajudar, só de emanar boas energias você já está ajudando o suficiente. Além disso, em alguns casos, a pessoa vai precisar de ajuda profissional. Então, nesse caso, nem a sua escuta como amigo ou como uma pessoa mais próxima vai resolver. E lembre-se, a escuta profissional pode salvar uma vida e, sem dúvidas, ela é essencial. Muitas vezes a gente menospreza a dor do outro sem ter noção da gravidade dela. Mas quantas vezes a gente consegue se colocar no lugar de outra pessoa? E mesmo se você não conseguisse se colocar no lugar da outra pessoa? E se fosse alguém que você ama querendo pular? Muita gente aqui do IEF ficou preso no trânsito, que foi gerado por esse episódio que a gente narrou no começo do vídeo. Aí a gente conseguiu ver, seja online ou offline, no ônibus, por exemplo, Muita gente pensando, postando e até comentando coisas que eram bem agressivas direcionadas à pessoa que estava sendo resgatada pelos bombeiros naquele momento. Joana de Angeles nos diz que... A questão do julgamento das faltas alheias constitui um grave cometimento de desumanidade em relação àquele que erra. E ela ainda fala pra gente... O julgamento pessoal, que ignora as causas geradoras dos problemas, demonstra o primitivismo moral do homem, ainda lobo do seu irmão. Ou seja, a empatia é essencial. Seja como escuta, encaminhamento de ajuda, ou emanação de energia. Seja aqui na terceira ponte, no Espírito Santo, ou em qualquer outro lugar do mundo, que a gente possa ser pontos de luz. Que a gente possa tratar o outro como a gente gostaria de ser tratado. Essa é a regra. Sempre. Independente da situação. E se você ainda quiser conversar com alguém, mas não tiver alguém próximo ou não quiser conversar com ninguém que seja próximo a você, você pode sempre contar com a coisa do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que a gente já falou agora há pouco. Os números de telefones são de todo o território nacional e são 141 ou 188, dependendo do seu estado. A ligação é gratuita e você sempre vai ter alguém com quem conversar lá. Se você não quiser falar pelo telefone, também tem o site www.cvv.org.br, que também tem gente pronta para te ouvir ou, no caso, te ler. Galera, embora setembro seja chamado de setembro amarelo e seja um mês especialmente dedicado à atenção e prevenção ao suicídio, a gente não precisa falar disso só nesse mês. Aqui no canal EA a gente está sempre disposto a ouvir e a conversar com vocês, se vocês precisarem de alguma indicação ou alguma dica sobre com quem conversar e profissionais, a gente pode te orientar a procurar alguém. E se você está pensando em ir, não vai não, a gente vai sentir a sua falta. Nos vemos no próximo vídeo.